Como, melhorou, como melhoraram as defesas? Como os tocos aumentaram a incidência de defesa, né? Uh, tem muito toco esse ano. Tá maravilhoso. Só. né? Aqui não, queridinha. Aqui não, queridinha. Como melhorou aquilo? Acabou não? a mamata. <risos> o porteraço do não, Enem? Você parou? Porteraço... O porteraço do Enem. Eu vou variando. Eu vou variando. Não, variando eu vou... Né? Ele mandou porteraço do Enem. Já ouviu essa ou não? não? Quando o cara dá um toco, ele é porteraço do Enem. Do Enem. Já... Muito bom, cara. <risos> e também os. <risos> É, eu vou variando Muito de acordo bom. com a jogada. Muito pra não bom. falar a mesma coisa, sim, entendeu? Sim, sim. É. Então, vario. Muito bom. Quando o cara tá livre, com licença, pra matar, ah, é. eu sou meio agressivo também nos temas. Mas é bom, é, porra. Ah. Com licença Opa, pra caralho. matar é de três, né? De três, quando tá livre, o cara tá é. livre, vai. Com licença. Agora, o Giovanoni, por exemplo, é, essas sinais de conferência são times que defendem muito bem. O Golden Sim. State é muito forte, Sim. o Boston defende muito bem, o Miami defende muito bem. Então, acho que também essa impressão que você está tendo das defesas também, é porque também quem está decidindo até agora, que sobreviveu, é só time com defesa.